Vamos para a final. Brasil correndo na réa do 3. Vai! Vai! Caiu o bastão! Foi a medalha mais certa que o Brasil deixou de ganhar. Está em segundo lugar! Dizem que uma tragédia costuma unir as pessoas, né? Um sonho pode unir muito mais. O Brasil deve levar cerca de 250 atletas para o Japão. O revezamento é a única modalidade do atletismo que é coletiva. Você precisa de quatro para ganhar, só precisa de uma para perder. E se cuida dessa bosta de joelho? Você precisa acreditar. Precisa trabalhar juntos. A gente precisa de concentração. Ninguém acha que a gente tem chance. Ei, você não pode deixar cortar, André Ninguém acha que a gente pode vencer. Eu tô com medo. Você sempre mete seu papinho de equipe aí. Mas você nunca fez parte dela. Nossas adversárias são melhores que a gente, mas individualmente elas são. Você sabe como funciona, Adriano. Se uma não tá bem, a outra assume. Lá dentro tem 100 metros pra cada uma de nós. Nós quatro, juntas. Quero que você corra pra ganhar uma medalha, porra.